Mal fechada, o muito mundo é pouco, o mundo é nada. Quero conhecer o mundo, qualquer dia eu chego lá. Vou levando meu barquinho que a maré vai carregar. Vou abraçar, vou navegar, vou ver a lua de Luanda Vou navegar, bote seu barco no mar Vou navegar, no Caribe vou Tenho comba, vou navegar Em Angola, vou navegar Quero Semba, vou navegar Cabo Verde, vou navegar No Funana, vou navegar Até Goa, vou navegar numa mão fechada, o muito com Deus é pouco, o mundo é nada. Quero conhecer o mundo, qualquer dia eu chego lá, eu levando meu barquinho, que a maré vai carregar. O mundo o é nada. Quero conhecer o mundo. Qualquer dia eu chego lá. Vou levando ao meu barquinho que a maré vai carregar. Alguns um sonrisal, meu desespero é geral sem você. Cadê você? Sem você Cadê você? Come on Mano, a Flávia Coelho. fala meu compadre da céu, hum, pode chegar, pode chegar e corre o mundo quero ver correr perigo nunca negue um abrigo na volta que o mundo dá quem desce só quem sabe um dia desce no mundo Na internet você pode acreditar hum. não tem fronteira que segure o meu cordão carro trem ou avião voa onde o vento mandar eu vou de jeito vou de burro vou a pé do jeito que Deus quiser até um dia eu chego lá Vai. Pode, pode, quem não pode se sacode Quero ver que se sacode quando começar a cantar Que é desse jeito, sem fim, sem preconceito, assim Passar direito pra vergonha não passar Tem cada um, cada qual, tem sua razão lhe digo de coração, a solução é amar E prega ódio, se atrasa no negócio Por isso, mostrar ser é ver a poeira voar é meu mano Sua beleza deixa a banda voar A vida é curta, apesar de toda a luta Sigo firme na labuta para não pirapirar A mãe não vê quando fica, para e chora são amigo nessa hora pra peteca não cair É sempre assim, uma mão, lavando a outra ou não A vida a é, é, louca, é louca, louca, louca de emoção Qual é meu mano? Qual é minha mano? Qual é meu mano? Ai, é minha mano É, vamos embora, camarada, Chegou, chegou sua hora O novo sem velho nada O futuro, o futuro, o futuro que nunca demora Não tem capitão que segure Nem pedra, cagua, não fure Sorria como é de costume A cabeça, a cabeça Levanta a cabeça, se mim Olhe a camará, pro mim Olhe a camará Olhe lê, olhe Vai dançar, camará Olhe lê, olhe Vai dançar, camará Só o amor que resolve Energia boa que renove Joga na cintura, desenvolve Essa vibe, essa vibe, essa vibe não, não se pode Beijinho na boca do sujeito Cafuné no, no preconceito te tipo tiro certeiro Abraço, abraço, abraço brotando no meu peito Queremos mais amor e respeito Amor e respeito olê -lê, olê, olê Vai dançar, camarada olê -lê, olê, olê Vai dançar, camarada Vejo o brilho dos teus olhos nas estrelas E Oh Caçar bela, meu mundo quase que parou. Quando tu for me deixar bela, não me esqueça. Melhor do que ninguém Favor não confiscar minha alegria Da sua raiva estou bem além Ou nem que te levem muito a sério oh nem que censurem o carnaval Ou nem que fechem os ministérios No final o bem vence o mal Sementes cá no meu quintal I'm <laughs> Sim, se você está tão Soave e soave. Soave sua soave. Sua Já sopra no ar o um acalanto se leve, te voe com vento, vai te levar, vai te levar, pode How do